Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia. Eu hoje eu quero falar sobre as diferentes culturas que existem no mundo. Acabei de fazer um passeio aqui, um mergulho, é na ilha das Mulheres. Né? Depois coloca o nome aí direito, que eu tô falando errado. Né? Mas o mais bacana é que no fundo do mar tinha Uh, alguns monumentos históricos submersos. Isso foi muito, muito bacana. A cultura que predomina aqui basicamente no México é a herança da cultura dos, cultura dos Maias. E dentro da cultura dos Maias existe uma, uma uma conexão com a natureza muito, muito grande. Né? Eu não sei qual tipo de cultura que você gosta, o tipo de informação que você é, gosta de usar na sua vida, mas é, experiências como essa, viagens e outros tipos de leitura, faz com que a nossa mente ela se expanda de uma forma incrível, de uma forma que se você... Somente é, visse nos livros ou na internet, enfim, não seria, não teria o mesmo nível de profundidade. Então, o que, que eu recomendo pra você? É, muitas das vezes a gente tem a questão do consumismo, de comprar roupas, enfim, carros e coisas muito caras e que não trazem uma evolução espiritual muito grande, um desenvolvimento intelectual muito grande. Então, o que eu recomendo pra você? Que você pegue parte do seu dinheiro e invista realmente na aquisição de cultura, na aquisição de experiências que vão realmente fazer com que você tenha uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset. E aí você vai perceber realmente que o mundo é um lugar incrível e que de fato a gente ainda não sabe quase nada. Nada. a gente tem muito, muito, muito, muito a aprender. Assim, quem sabe assim, mais pessoas consigam controlar seus próprios erros e consigam desenvolver a gratidão, a generosidade, a humildade e uma série de outras coisas muito boas. Se você gostou, clica aí em curtir, também se inscreve. E é isso aí. Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!